Olá pessoal, Rafael Foresti aqui da Brasil o tecnista e sócio-diretor da nossa empresa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ração, a importância que ela faz no seu bolso, na sua produção e o porquê você deve prestar muita atenção nesse fator quando você for investir ou para você que já investiu, como controlar seus custos e tudo mais. Então vamos lá! Três principais fatores é, que são os questionamentos maiores aí sobre ração. O primeiro é, ele é o seu maior custo de produção, pode chegar até 80% do seu custo de produção, pode ser gasto em ração. Tá? Outra coisa é a importância desse insumo na sua produção, o que, que ele interfere no desempenho, o que, que ele... É, vai melhorar ou piorar no desenvolvimento do seu animal aí da sua tilápia do, do seu camarão e de outros peixes aí é, nativos ou exóticos que vocês venham a criar, tá bom? Então vamos começar por partes, né? O porquê ele é tão importante econ economicamente falando na sua produção, tá? Bem, gente, o que que acontece? A, a produção de peixe, né? A piscicultura você basicamente tem uma fábrica de carne, o que que isso quer dizer? Que o seu insumo principal é a ração, certo? Você vai transformar a ração em é, proteína animal, basicamente isso, tá? Então, você vai chegar a ter 80% de gasto em ração. Eu vou pegar a minha colinha aqui, que o que que a gente fez? No sábado passado, a gente ministrou um curso e durante o próprio curso eu fiz um plano de negócio para o nosso cliente, tá? Então uma produção de pequeno porte, que seria uma produção para 3 mil quilos por mês. Então o foco desse cliente, ele tem lá uma cidade de até 50 mil habitantes. Ele quer produzir 3 mil quilos por mês para fornecer para cliente final, restaurante, pesqueiro e tudo mais. Bem, quais são os resultados que a gente chegou aqui na produção de pequeno porte desse cliente? Lembrando que... Uma produção de pequeno porte, gente, ele tem os custos variáveis muito maiores do que os custos de produção com ração. Então vamos supor, é, no caso desse nosso cliente, um funcionário dele conseguiria tocar dois, três sistemas né, é, de três toneladas mês, poder chegar em 9, até 12 toneladas mês com um funcionário apenas, tá? Só que o que, que acontece, né? Ele vai começar montando seis tanques igual esse nosso aqui, um pouquinho maior, né? Lu, ele vai montar tanquinhos de 60 mil litros. Eu desliguei o sistema para não atrapalhar o áudio do vídeo, né? Então vamos lá. É para vocês terem noção do custo total dele: o custo total por quilograma da tilápia dele, tudo, tudo englobando tudo, depreciação, tudo mais, vai ser de 6,85 por quilograma. Hoje, no Covid, com essa alta de ração, é, guerra na Rússia, meu, tudo num cenário super pessimista, 6,85 de custo total do nosso cliente certo é... a gente jogou sempre é um, um cenário pessimista né com um pouquinho de ração a ração sempre é melhor sobrar do que faltar tá gente que quando falta ração na sua produção para você fazer uma outra compra você tem que se planejar às vezes a fábrica demora para entregar então você fica lá uma duas semanas sem ração então sempre compre para sobrar tá do que para faltar então vamos lá ó. Custo de produção para 3 mil quilos mês de ração, a gente vai ter que investir R$ tá? o custo de ração, hoje, da mesma marca que a gente usa na nossa produção. tá? Ah, Para vocês terem noção, falando da nossa produção aqui da Brasil Pisces, que você pode vir visitar quando você vier fazer um curso particular, ou um curso de turma, vocês vão visitar a nossa produção. né? Hoje a gente trocou de ração, tá? essa ração não é uma das top de mercado, eu não vou citar marcas aqui, é para não dar problema de engajamento no nosso vídeo e tudo mais mas o que que acontece eu sempre falo para vocês dentro das top de mercado nós temos seis sete tops de mercado que é, são as melhores rações do Brasil é dentre delas compre da mais barata certo só que o que que aconteceu com o nosso custo de produção no meio do ciclo é, um vizinho nosso começou a usar uma ração de segunda linha não é que ela seja muito ruim Tá? É uma ração com uma marca não tão conhecida, tá bom? Então, a gente testou essa marca. Nos primeiras semanas, a gente teve um, um baixo consumo da ração. Sempre que você troca a ração de, uma, é, de qualquer marca por outra, o peixe ele dá uma estranhada. Então, você vai perder aí 15 dias, 20 dias, até ele se acostumar com o consumo dessa nova ração. Tá? Só que o grande problema é que essa nossa ração que a gente trocou, essa de segunda linha, né? Segunda linha, né? essa marca menos conhecida, deu muito problema com qualidade de água. Então fique atento que a qualidade da ração vai interferir diretamente em outros fatores da sua produção, tá? Então, com a ração de top de linha a gente não tinha problema de qualidade de água, trocamos de ração e começamos a ter problema de qualidade de água. Só que o que, que acontece? O nosso custo de produção, falando de ração, caiu 30%. Então, para mim, no meu caso, da minha fazenda aqui, valeu a pena a gente fazer essa troca, porque eu tenho o rio é, aqui do ladinho, então é só fazer um pouco mais de trocas controladas e eu uso essa água para irrigar pomar, irrigar nossa produção aqui. Então, para mim, não teve problema. Tem que ver caso a caso aí de vocês, tá bom? Se isso interfere muito ou pouco na sua produção, ok? Então, para mim, valeu muito a pena... Falando, voltando para o nosso caso aqui, né, 4,74 custo de produção de ração, dentre R$ 6,85 do custo total, tá? Isso aí a gente vai fazer o cálculo e colocar aqui a porcentagem, né? Estou sem calculadora, sem nada, então, aí Nathanael, o nosso editor, ó, sim, coloca aqui, ó, <risos> beleza? Então, beleza, ó, é, o que que vai acontecer? Custo variável a gente teve R$ 2,11, tá? o custo variável do quilo. O que está que incluso nesse custo variável? Está incluso depreciação, o prolabore do produtor, né que para cuidar de um tanque ou você paga um funcionário ou você cuida você mesmo e tira um prolabore. pro labore a gente colocou um prolabore de R$ 2.500 por mês. tá Então, prolabore de R$ 2.500 por mês, a depreciação, se eu não me engano, era R$ 1.800, Aí tem lá custo de energia, é, custo com, com contador, custo com material de escritório, gasolina de gerador. E tem vários destrinchamentos aí que caso você queira um plano de negócio para pegar recurso em banco ou para saber se vale a pena investir, conta com a gente que a gente faz esse plano para você, tá bom? Inclusive é muito importante que a gente fez um plano de negócio, eu vou entregar ele hoje, né, para um cliente do Paraná que não deu viabilidade o projeto dele, então, imagine, ele ia investir quase 5, 6 milhões e não deu viabilidade, então ele já economizou 5, 6 milhões que não ia render dinheiro, beleza gente? Então, falando de custos de produção, é isso aí, então, agora a gente vai entrar em outros quesitos, né, ah Rafael, e como que eu faço para diminuir esse custo de produção? As perguntas que os clientes mais fazem, né, eu até anotei aqui, ah, quais que são as principais marcas? Meu, se vocês quiserem saber as principais marcas, liga pra gente, manda uma mensagem, pega uma consultoria nossa, porque eu não vou postar aqui no vídeo pra não dar pepino, tá bom? Mas dentro das top de mercado, escolhe a mais barata ou, se valer a pena, baixa a qualidade da ração pra você ter um pouquinho mais de viabilidade no seu projeto, um pouquinho mais de lucro líquido, só que tem que tomar cuidado pra não acabar com o seu sistema, tá bom? Uh, Rafael, ah, quais que são as principais estratégias de compra? O pessoal sempre me pergunta: Rafael, eu compro por ciclo inteiro, compro só o que eu vou usando, compro aqui na, na casinha, é, na casinha de agricultura aqui, na Putz, cara, compro com meu vizinho. Como que eu faço? Então, ó, você como produtor, você tem que imaginar que você é uma fábrica de proteína animal. Então, como toda fábrica, o grande segredo é ou vender mais caro ou produzir de forma mais barata então sempre compre direto da fábrica não vale a pena comprar do seu vizinho não vale a pena comprar em agropecuária só vale a pena comprar direto da fábrica os grandes problemas que isso pode acarretar é o seu planejamento de compra tá por exemplo no nosso caso a gente é obrigado a comprar no mínimo duas toneladas se não comprar duas toneladas, eles não enviam para gente, a gente tem que retirar, certo? E gente, duas toneladas não é nada, tá? Você, na conversão alimentar dos nossos projetos, gira em torno de 1.3, 1.4 no máximo, então você, para uma produção de 3 toneladas, você vai gastar aí 5 é, toneladas, perdão, 3 toneladas, você vai gastar em torno de 5 toneladas, exatamente isso. Então, uma compra de duas toneladas não é nada eu sempre falo para vocês comprarem para o ciclo inteiro, caso a validade da ração não seja tão ruim. Né? A gente fala de seis meses, oito meses de validade. Só que o grande problema é que a, raça, a fábrica de ração pode te mandar a, essa ração já com dois, três meses no estoque. Então fica ligado, presta atenção nisso aí, tá bom? E o planejamento de entrega, igual aqui em Bofete, que é onde fica a nossa fazenda, por exemplo... É, eles têm que fechar a carga para mandar para gente. Então, às vezes demora um mês, é, meu, 20 dias, para eles conseguirem fechar uma carga para trazer a nossa ração. Então, quando a gente falou sobre se planejar na compra, o que, que isso quer dizer? Meu, comprei só para metade do ciclo. Ah, tá, minha ração acabou. E agora? Você vai deixar o seu peixe um mês sem comer? Um mês com compressor ligado, pagando funcionário, custo fixo? Você está ferrado, cara. Então fica esperto planejamento de compra é um dos grandes segredos da produção tá bom então falando de compra resumindo compra direto da fábrica compra para o ciclo inteiro se possível só olha a validade da ração e como que é o planejamento de entrega da fábrica que você compra tá bom ah uma pergunta que todo mundo faz Rafael vale a pena fabricar minha própria ração vale a pena a partir de 15 toneladas mês de produção de peixe menos que isso esquece fábrica de ração tá hoje uma fábrica para você produzir a ração da forma correta você vai estar tá gastando aí meio milhão de reais se você for importar uma fábrica de fora uns 400 300 mil no mínimo tá bom então é esquece para você que é pequeno médio produtor não vale a pena é, eu já tive professores tá um professor meu é da unesp lá de ilha solteira né onde eu sou formado como zootecnista né? Inclusive, é... ele tem uma produção de tanque rede, investiu numa baita fábrica de ração, tudo de top de linha. Só que o que acontece? Ele falou, Rafa, ó, é... eu não tive redução de custo. Por quê? Porque a escala de compra dele é pequena. Então ele não consegue uma escala de compra igual as grandes fábricas de ração. Mas o que ele me reportou, Rafael, mas a qualidade da minha ração é top. O que que acontece, gente, falando de qualidade de ração, quando você compra? O certo, o que que seria o um mundo ideal, né? Seria a gente falar em proteína digestível, é, energia absorvível, tudo isso. Que é o que o intestino do animal realmente aproveita, realmente absorve, né? E não se fala disso, se fala sobre proteína bruta, que é o tanto de proteína que tem na ração. Só que essa proteína, ela vem de várias fontes. Pode ser uma soja pode ser um farelo de é, é, um farelo de caramba um farelo de carne então é farelo de pena então assim cada uma tem uma qualidade que o intestino pode absorver isso então quando você pega uma você pega a pena de uma galinha é, faz uma farinha disso tem uma baita proteína entendeu só que o intestino não consegue absorver e é diferente por exemplo de uma soja de uma farinha de peixe então é, as fábricas de ração utilizam os materiais mais baratos ou de custo-benefício para eles, tá? Para não deixar um preço tão caro, deixar uma coisa comercial. Quando você tem a sua fábrica, você já faz uma ração de altíssima qualidade, com o mesmo custo que você compraria uma ração tradicional. Então, isso aí faz o seu desempenho aumentar demais, tá gente? Aumenta muito, muito, muito o desempenho do seu animal. Então, Rafael, vale a pena investir numa fábrica? Pequeno, médio produtor, não. Grandes produtores, vale a pena sim. Mas lembrando que o seu custo pode não baixar, mas você vai ter uma baita, é, um baita desempenho, você vai ter um ganho de é, redução de ciclo, ganho de peso, vai ser tudo melhor para você, ok? Eu acho que é isso, gente. É, hoje a gente falou um pouquinho sobre ração, que foi um pedido de um dos nossos seguidores, tá bom? E a gente vai gravar outros vídeos, porque tem muito a se falar sobre ração. Estocagem, é, é, combate de pragas como ratos... Ah, Rafael, quanto que eu tenho que dar de ração? A gente vai gravando aos poucos e soltando aí no nosso canal. Então, você que precisa trabalhar com os melhores de consultoria, plano de negócio, fornecimento de estrutura, com uma empresa, com projetos em todo o mundo, a maior empresa hoje de projetos do Brasil, Conte com a Brasil Pisces estamos aqui para te servir. Segue a gente no Instagram, no Facebook, nas mídias sociais aí dos próximos anos que estão por surgir. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve, realmente siga quem tem conhecimento e entende do seu negócio e para você. Valeu gente, até a próxima!